Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre uma nova mineradora de TRX. Pra você que não sabe o que é TRX, é uma criptomoeda chamada Tron. E basicamente você pode minerar ela em nuvem, ou seja, não precisa estar ligado, tá? Só de você criar sua conta, tanto no celular ou no computador, você pode estar deixando minerando e todo dia tem um rendimento ali de lucro diário, né? Enfim, vou deixar o link pra vocês na descrição. O primeiro passo que você precisa fazer é criar sua conta. Então você coloca o um e-mail, coloca a sua senha de login, tem a senha também de segurança, que é a senha pra você sacar, tá bom? Sacar o depois seu dinheiro, seus lucros e colocar um código de referência. Você pode colocar o meu código que está na tela 229916, vou deixar também para você no comentário fixado para você copiar e já colar. É muito importante você usar o código para ajudar o canal e eu vou explicar como você pode também compartilhar seu código para você ter rendimentos. E bom, entrando no aplicativo, basicamente essa aqui é a interface e de cara, só de baixar o aplicativo e entrar no aplicativo você ganha 1777 TRX. Só para você ter noção, talvez você que não manja muito do mundo de cripto, né não manja de TRX, Cara, 1.777 CRX estão 767 reais. Então eles estão dando para todo mundo aí 700 reais, cara. É basicamente isso, exatamente. Parece loucura, mas não é. Realmente eles dão isso aqui para todos os usuários tá? Mas, obviamente, você tem que fazer alguns passos para poder sacar. Então, enfim, tá até mostrando aqui, ó, 1.777, são 150 dólares, mais ou menos. E, cara, aqui é muito simples. Aqui tem o perfil inicial, aqui tem a parte de negociação. Aqui, todo dia vai ter os rendimentos, tá? Então, você vai poder ver aqui depois. Eu acabei de, né, baixar, então, por enquanto ainda não tem, mas aqui mostra todos os seus rendimentos, tá? E qual que é a primeira coisa, então, que você precisa fazer? para você poder ativar a questão do saque, tá? Que, mano, tipo assim, não é só entrar e você já pode sacar, senão eles iam só perder dinheiro. Então, primeiro, você tem que ativar depositando para poder ativar o saque. Então como você faz isso? Você clica aqui em depósito, né? Clicando aqui em depósito vai ter um endereço, tá? Esse endereço aqui é em TRX. Então basicamente é uma carteira. Você tem que ter uma carteira de criptomoedas. Então você copia esse endereço e cara o mínimo é 5 TRX. Então só para vocês ter noção porque eu acho que tipo vale a pena. Não é uma dica de investimento, mas cara o investimento é muito baixo, então eu acho que é de boa assim. Então como vocês podem ver o mínimo para você entrar na plataforma é 5 TRX, ou seja, dois reais, tá ligado? Então assim cara, como eu falei para vocês não é uma dica de investimento, não posso Falar pra ninguém investindo isso aqui, mas cara, o mínimo é dois reais. Você pode ganhar até 700 reais, então acho que vale a pena, né? Tipo assim, é um dinheiro que você pode perder, é alto risco essa plataforma. A gente não sabe se vai quebrar a plataforma, a gente não sabe o que pode acontecer, se os caras vão dar golpe, ninguém sabe. Mas tipo, é só dois reais. Então você coloca dois reais. Se der bom, cara, você ganha todo dia, você vai ganhar um pouquinho. Agora, se der ruim, cara, você só perde dois reais. Então por isso que eu acho que é legal essa plataforma, tá ligado aí. Bom, basicamente, cara, eu tô usando a Binance, tá? Você pode ter uma conta na Binance e basicamente você vai vir depois, então, no TRX, então é uma carteira de cripto né mano, a gente vai clicar aqui em saque basicamente aquele endereço ali do início a gente vai colar aqui, certo? Já vai aparecer que é da rede TRX, TRON, TRC20 e aqui você coloca a quantidade cara, eu vou colocar 100, lembrando, sempre coloca um valor que você pode perder, então eu vou colocar 100 aqui, porque é um valor que tipo, se eu perder não vai fazer muita diferença na minha vida, porque eu sei que é arriscado, eu posso perder, posso ganhar enfim, vou fazer isso aqui, mano, esse depósitozinho de 100, ok? Aí eu vou confirmar aqui, tem que confirmar no celular e no e-mail, eu já volto Pronto, como vocês podem ver, saque aprovado, já já eu mostro pra vocês na conta Mas então beleza, cara, tu depositou aqui no mínimo, né, 2 reais Basicamente você vai estar ganhando todo dia E qual que é o segredo, cara? Essas plataformas aqui a gente sabe que pode dar ruim, pode quebrar Então a gente tem que torcer pra durar, né, mano? Tipo, tu deposita 2 reais Se durar tipo um mês, dois meses, você já vai recuperar o investimento e vai ter lucro, tá ligado? Todo dia dias vai ter lucro então, tem que torcer para a plataforma durar, né? E a grande questão é que você pode estar tá indicando amigos para a plataforma. Então, você pode vir aqui em compartilhar. Aqui vai ter o seu código de convite e seu link. Então, eu vou colocar o meu código, o meu link. Usa lá o meu. Mas a ideia aqui é você compartilhar o seu. Porque, cara, tu ganha compartilhando o seu, né? Então, basicamente, cada amigo que você compartilha, você ganha 10%. Ou seja, seu amigo lá, se você compartilhou para com um amigo, ele colocou dois reais, você ganha, tipo, 10%. Daria 20 centavos. Se você colocou dois reais na plataforma e indicou 10 amigos, cada um colocou 2, basicamente você já recupera era seu valor, você ganha 20 centavos de cada. Então por isso que eu acho bacana. Você monta um marketing multinível, uma rede ali de contatos pra poder ter rendimentos, né? E cada amigo que seu amigo indicar, você ganha mais 5%, e cada amigo que seu amigo, do seu amigo indicar, você ganha 2%. Então aqui a gente pode ver na equipe, né? Então tem equipe é, por níveis aí, então sim, é um marketing de rede, né? A gente dá pra ver que é um marketing de nível. E aí, cara, tu pode compartilhar de várias formas, por exemplo, no YouTube, você pode fazer um vídeo pro YouTube, se você tiver canal no YouTube, vários YouTubers já falaram dessa plataforma, tá? Então basicamente é isso, todo mundo tentando montar rede aí de pessoas, e tentando lucrar um pouquinho, aí você pode estar fazendo aí se você quiser, tá? E aí, claro, você pode compartilhar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Orkut, que tá voltando Orkut, no Telegram, enfim, você compartilha, e é aquilo, cara, tem risco, mas, cara, tem chance de retorno, depende aí de quanto a plataforma vai durar, depende de quantos amigos você conseguir indicar, depende aí do investimento, depende de uma série de fatores aí, né, se também você for aquela pessoa com mais medo, né, você pode dar uma olhada aqui no White Paper, tá, pra você ver se tem alguma base aqui que você considera é, da hora, que você considera que funciona mesmo, tá, então, tem toda a análise que você pode fazer, é, de programação e tudo mais, assim, eu já fiz várias mineradoras de TRX aqui no canal, vou deixar em cima dos cards pra vocês muitas deram certo, deu pra gente lucrar outras deu prejuízo, acabou quebrando então, cara, tem que saber analisar o momento certo de entrar, de sair, enfim, não fazer nenhuma besteira aí, né? Aqui vocês podem ver a parte de VIP, tipo assim, no mínimo 5 que se depositou a renda diária é de 5,50 ou seja, se a plataforma durar 20 dias cara, 20 vezes 5 já dá 100% ou seja, em 20 dias você recupera o investimento isso sem indicar ninguém, se você indicar você consegue, tipo, até em, sei lá, um dia recuperar tudo, depois de 20 dias é só lucro, então essas plataformas é alto risco, mas assim, se durar mais que 20 dias, você já tá no lucro sem fazer mais nada, entendeu? E se investir mais também, é muito mais risco, mas cara, depende de quando você investir, em tipo 10, 5 dias, dá pra recuperar, mas depende muito, cara, tem alto risco, tá? Eu tô sendo bem sincero aqui com vocês. Bom, galera, passou um tempinho, como vocês podem ver aqui, caiu o meu depósito, tá? Então agora eu tô com 1.876, né? Foi 99 de depósito, sem na verdade, mas teve uma taxinha de 1 ali da Binance, tá? E basicamente agora, quando eu deposito, tá liberado pra mim sacar também, tá bom? Mas enfim, então vamos lá, vamos vir aqui em retirada, né? Vocês podem ver agora que eu tenho agora uma porcentagem pra poder retirar, então é de 5,45, ou seja, se eu coloquei 99 aqui, vão arredondar 100 e saco aqui 5 por dia, ou seja, em 20 dias, como eu falei pra vocês, cara, 20 dias você já recupera tudo aqui, um pouquinho menos até, porque é 5,45, tá? Então menos de 20 dias aí você já recupera tudo que você colocar aqui na plataforma, lembrando se a plataforma manter né? Se durar aí, não quebrar, e aí, cara, depois disso, eu só lucro, né? Além do que, também, se você indicar amigos, aí recupera mais, né? Então, recupera mais rápido. Então, você indicando amigos, compartilhando seu link aí, rapidamente, você pode recuperar isso aí. Bom, e agora eu tô na Binance novamente, agora pra gente sacar lá do aplicativo. Então, aqui agora a gente vem em TRX Tron, vamos clicar em depositar aqui. Aqui, basicamente, então, você seleciona a rede TRC20 e copia o seu endereço da Binance. Coloca aqui o endereço, ó, começa com T. Aqui também você pode colocar o valor, então 5.45. E, basicamente, aqui aquela senha de segurança que você criou. Então, tá tô com 1.876 vamos clicar em sacar como vocês podem ver foi para 1.870 tá então o saque já tá ok cara bom galera e como vocês podem ver já aqui na minha conta da Binance já caiu aqui rapidinho caiu o pagamento 5,45 TRX então, beleza, a plataforma tá funcionando, tá pagando, isso é importante, né, que tá funcionando. Mas é isso aí, galera, então esse foi o vídeo de hoje, tá, e pra finalizar eu tenho que falar pra vocês que não é uma dica de investimento, essas plataformas aí, mineradora TRX, eu já fiz várias, é alto risco, tá, depende aí de quanto elas vão durar, porque às vezes elas duram bastante, às vezes dura pouco, então, cara, é um valor bem baixo pra entrar, dois reais no mínimo, eu acho que vale a pena arriscar, mas você que tem que decidir, porque o dinheiro é seu, né, não pode ser um dinheiro que vai fazer falta pra você, então assim, colocou aqui o dinheiro, em 20 dias você já recupera, se a plataforma durar mais que isso, vai ser só... Só lucro, né? Se você indicar pessoas também vai vir mais lucro. Agora se a plataforma der alguma coisa de ruim, aí você perde pouco, entendeu? Então essa que é a ideia, beleza? Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, Todos os links estão aí embaixo e até a próxima!